Olha só, sejam muito sinceros comigo, vou fazer uma pergunta para vocês, hein? Vocês gostariam de ganhar valores como esse ainda hoje, sim ou não? Para tudo. Gente, tô simplesmente chocada com esse novo método que vazou recentemente. Um especialista desenvolveu um método que está fazendo muitos brasileiros ganharem muito dinheiro. Não acredita? Olha só. Se quiser conhecer, o link está na descrição deste vídeo. e Grau, hoje uhum. Galeguinhas encomendas, vamos, vamos, vamos, vamos De chamar todos contadinhos pra fazer putaria Hoje é rape e piseiro, dia de pancerogia Dia de piralito, de beijar, fazer amor Bota, bota, dididício, bota boto disse pra tocar Chama todos, contadinho, fazer a pontaria Hoje é reme e friseira, dia de fazer o Dia de virar o um lido, deixa fazer amor Bota um dj pra tocar, bota, bota